Tá bem rapaziada, começando um vídeo insano aqui pra vocês. Já chega deixando seu like, compartilha o vídeo com seus amigos. Que o negócio vai ser insano. Deixa o like no vídeo e o negócio aqui é brabo. É nóis. Ai, ah, não se esquece que eu faço live todo dia na Cub TV, tá? Não esquece não, filho de Cristo. É live de qualidade. Live braba um pente todo pra, pra pegar essa destruir essa caixinha mano tem que estar full bala pra destruir um negócio desse na moral opa Olha o carro misericórdia mano, deixa eu diminuir esse ventilador aqui porque senão vai ficar fazendo muito barulho no vídeo ah já tá no mais baixo <risos> Burro. Eita porra, olha um o ronco. o um ronco do bicho. Meu amigo, que burro, mano. E... Peraí, peraí. Para, filho de Chris. Que jumento, mano. Que burro, na moral. Meu Deus do céu, meu Deus. <risos> Caminhão, que isso? <risos> Caminhão. Que viagem é essa, velho? <risos> Meu amigo. Se eu achar alguém aqui pra meter umas balas, hein? Que vamos. Tá tudo muito tranquilo. Eu não gosto quando fica tranquilo assim. Porque a fica sem graça. Fica chato. Eu gosto que aparece uns 50 cara mano. De uma vez, mentira. Porque senão, aí tomar tiro nas costas e não dá, não. Aí só misericórdia de Cristo mesmo. Porque senão vai de rabo. É horrível. Misericórdia. O pau quebrando. O pau quebrando. Tô chegando. Calma aí, bebê. Calma. ó. Oh, oh. enxergando ele pra puxar o capa na direção que ele tava indo caramba o cara subiu ali e, e tem outro outros caras que tava tretando aqui ó do lado direito que isso então tem bastante cara aqui mano tem que matar eles agora cadê o cara oh, tá ó oh. Ah, p... Ai caramba Spire 12 é essa doida Acho que tá um pouquinho melhor agora Meu amigo Insano Level up bonitão Achou um cara Morigo Paul ai minha cabeça levou o apelão ele me deu um capão e regaçou minha cabeça um oquezinho ah, é. alguma mina pra jogar que isso não pode ser homem não hum? você é tarado filho Seu tarado. só quer se for menina né safado Safadinho, safado cachorro! Não é mesmo? Né? É né? Taradão, você viu? Hum. <risos> Rapaziada, pra quem não sabe, eu faço live na Cuba, eu falei no começo né? <risos> é, só tem os taradão no chat aqui, só os gados! Hum. Vai fazer live hoje? Não! Não, pô. Eu não tô fazendo live, não, pô. Isso aqui é um vídeo que eu gravei e botei pra... <risos> pra transmitir ao vivo. Ah, mano. Eita, caramba! O cara safado ali. Ah. Escondidinho, né? Escondidinho tudo, né? Ih, rapaz Ixi, deu ruim O cara todo feliz que pulou ali da placa Que ia ficar vivão Aí, lascou Meu amigo Aí, trozou <risos> Coitado, mano O cara queria sair do ouro 1 poder pegar uns pontinhos Nossa, mano, aí deu ruim ah, se eu tivesse visto que ele tava sem arma, não matava ele não to... Mano, quanta mensagem, velho, misericórdia Calma aí é? Olha, bonitão é filhote O quezinho Opa, opa, o carro o carro vindo o carro Caramba. Oxi. Oxi. o retrovisor que bateu em mim? Rapaz. Ó, o cara atravessa tudo, mano. Meu Deus do céu, Deus. O cara já matou 10 atropelando, mano. Caramba, esse cara é um mito. É um mito. É o é um novo piloto de, de Fórmula 1. É um jogador insano. Eita, poxa, olha isso. Misericórdia. Caramba, Nia de for speed. Tá poxa. O cara pega o chipão sai atravessando tudo. Misericórdia, doido. É um mito. Caramba, mano. Eu tinha até cancelado a gravação aqui, mano. Eu pensei que era o retrovisor bater em mim, mas eu tive que voltar aqui a gravar. Rapaziada, isso é possível? Você que está me assistindo aí do YouTube, você acha que isso é normal? É, é, o, é o... Como é o nome daquele piloto, mano? Até esqueci, velho. Pô, até fugiu da mente. Como é o nome disso? Oh, oh, oh. Eu ia jogar até o gelo vai ia morrer. Eita, poxa. Eita, ó. Oh, vai arregaçar. Hum, regaçou mais um. Ayrton Senna. É o Ayrton Senna do Free Fire. Ah, é o Hamilton. Não é possível, doido. Olha pra isso, o cara atravessa tudo, velho. Caramba, doido. Piloto de fuga, mano. Olha isso, morreu. Veloz e Furioso. Ah, mano, esse hack é muito burro, velho. Na moral. Olha isso. Caramba. Não pegou demais, velho. Nossa. Véio. Olha que nível, olha que nível que o Free Fire tá chegando, velho. Olha que nível. Misericórdia, mano. É, rapaziada. O free Fire tá indo de ralo, hein, velho. A última aí, ó botar o gelo atravessar é. free fire tá tá indo de rago rapaziada deixa o like no vídeo aí é nóis e tá ridículo isso mano é isso o cara é de carro mano, atravessando tudo é. deixa o like no vídeo compartilha pra geral e é nóis um beijão no coração e deixa aí compartilhe hein? compartilhe para seus amigos vocês é isso também e a é nós. Tchau, tchau. Um beijão e não se esquece, ó, de vir na Cube TV e assistir. É nós. Fui.